E aí galera, firmeza, eu sou o Edu é, E hoje com mais um capítulo da série Dark Souls 2 A caminhada continua Lembrando todos aí galera Se você gostou do canal aí se inscreva Dê aquele like favorito aí para ajudar o canal a crescer aí, falou gente E aí embaixo na descrição aí também tem a fanpage aí, tem o twitter quiser trocar umas ideias aí, tamo lá É nós que tamo E deixe aí de, E deixe aí seus comentários abaixo aí sobre o jogo aí que vocês estão achando Ó, eu já passei aqui, já passei por essa parte Morri umas 4, 5 vezes Qual o vídeo não ficar muito longo, comecei de novo para gravar né? então eu já sei mais ou menos até onde vai os, os inimigos, entendeu? pra ficar mais rápido senão não vai ficar aqui 40, 50 minutos de vida e vocês vão ficar vendo morrer toda hora vai ficar aquela negócio que tem diante. certo ou empurrou? aqui eu já pega as flecha já, já tem uns dois miserentes aqui ó ó lá ó ó que cê vergonha já vem tá cajado achei que eu peguei ele aqui pegar ele aqui em cima E já era filho, bom. Bom, tchau. Aqui, aqui tem uns, uns caras loucos. Aqui é rapidinho, De veneno cível dá umas duas cacetadas daquela. Olha não, neném. Olha lá a parretada que eu tomei, mano. Se tomar essas mais. Ai! Já era, hein? Mais uma já era. Esse grandão aqui, o Lazarento, olha onde eu morri aqui. Vou, vou passar ele logo. Porque tá embaçado o bagulho. Olha, dá no pinote. Dá no pinote que ele vai vir. Ah, tem que tirar logo um monte. Ele vai se recuperar mm -hmm. Vai ter um, um, um barril ali um, um baú. Vocês Bom, não tem nada, viu gente? Nem adianta ir lá aqui. Pá, sumiu, né? Tem dois aqui que o negócio é sair no pinote, certo? Ó, ó, vai vir dois bichos ligeiros Se catar os dois uma vez. Você tá ferrado, sai de Baixo espera um de cada vez. Aí agora vai vir só um. Só ó já me pegou. se pega a gente aí. Um só é fácil passar. Opa, tá atrás. Sai daí. Se quiser pegar o barril lá, vem aqui, aqui ó. matei por aqui. Se você chegar de ser escada, ali, ele vai estar tá te esperando. Ó, tem um barril lá embaixo. Lá só que eu já peguei, já não tinha nada, só entulho. E se eu destruir ele, porque tava escrito mentiroso. pra pular aqui também não que eu nunca tentei nem vou tentar porque eu sei que é e ali dali pra cima pra lá você também não pula <risos> não aqui ó eu pulei uma vez foi pro saco ele não alcança agora aqui tem que ficar ali, aqui ó tirar lá da frente tá vai que eu Esbarro Aqui. Que é o seguinte gente Vai, tá vendo Você vai... Esse negócio vai estar girando Esse redemoinho aqui é, Sei lá como que é o nome Moinho né você pega acende a tocha com o acendedor aqui, acendedor tocha, ó. Acende a tocha sozinha. Você vai, chega aqui, ó, tá ligado? Ó, vai, ó, tente a tocha aí, com atenção. Aí você vai chegar pertinho, perto o L1 puxa, X, acende, ela para de rodar. Agora a parte mais difícil. Fogueira à frente, você que aqui é, aqui é fogueira? Vou entrar tá aqui em cima da cena. Tem fogueira, acendeu a fogueira. Ah, que legal. Agora não sei se eu. Embaçado, é embaçado aqui. Tem um negócio aqui. Ó, mas foi aqui que tá aqui ó, atrás desse pilar, viu? Ó lá, ó, quer ver? Ó? ó lá, tá vendo? Ó lá, agora aqui, ó, ó lá, esse cara aqui que é embaçado, velho. Né? cara sem cabeça né? Mano? Esse cara é rápido pra caramba Consegui passar ele Acho que eu morri, mas esse cara me matou aqui pra frente eu não sei o que tem one. Ah não, você tem que subir só da. Dá... Ah não, tem é aqui, ó. Será que é aqui? Ó. Ah tá, é truta, é truta. Gorducho, oh, é o que, que é esse gorducho? Oh, é Shush, you be just stay quiet. Não xinga a gente ainda. I'm on the run, don't give me away. You're a fugitive too, eh? Yeah? Why else would you be Caramba. Ah não, não é para de eu não quero descer agora, quero ir nem primeiro Pois eu venho aqui Ah, frente, eu não vou this twice vai dizer que ele vou ter que dar you know. oh, é de novo é O soro não me aplica efeito de sangramento, a arma da mão dele. Vou tomar de... ele. Vou pra aquele. o chão melhor. vou ter que arrumar duas horas pra pegar a escada de novo. Não, mestre. these deals? Não vão lastar forever. O que, que é isso aqui? a frente. Ah, não. Eu não tenho que ir primeiro lá em cima. Lá. Vamos ver aqui. Ixi, essa aqui é mais forte que aquela lá comparando. Que isso? Nem faz comparação. Ah, escudo de madeira marcação é do cara, ter que comprar vou lá primeiro, vamos ver se esse cara vai ficar lá, Eu vou ter que pagar duas almas de novo, dos mil almas, né? E aqui, o que? Ah, vou morrer. Ah! Que pé no saco, velho! É, mas pelo menos vou vir daquela outra fogueira lá. Acho que vou ter que dar duas mil homens de novo. Pra pegar a escada lá de novo. Nossa. Os dois! Sai daí! Oh. Que não! Ainda tem mais aqui ainda! Puta, vai ter um grandão ainda! Ixi! Não, agora aquele granão não veio por pouco no morro agora tem que subir em cima lá Ficar atrás das pilastras e subir em cima lá ainda é isso que eu tava tentando fazer né voltar né Subborn. pra quem quer tem uma porta ali vou matar esse cara primeiro deixa eu ver aqui que eu posso ir pra mim. Ai, daí! tudo, mano! Sai daí! Nossa! Nervoso, hein! O que, que é aquilo ali? Que alcança aqui Se for armadilha, aí tá vendo projétil. Eu não vou pegar essa bosta na última vez que eu peguei, pra não Eu tava, hein, pra me descer lá embaixo, lá, caramba. and Voilà. Wow. Agora hein? vinha com gracinha, hein. Heh. <laughs> Essa boa não deve ser hein? Caminho escondido então, é... Tirar essa... Caramba hein? chamar que voy Hum, uh, será que é o chefão ali, velho? Olha, a bruxa pegou feio, hein? Pegou feio, hein? Tchau, ai, já dá brincadeira. Será? não sei o que tem deixa eu achar outro bonfire se entrar ali já era hein neném tem. vem tem. Será que eu aqui? Uia, ele vem, dá pra entrar eu nem vi toda da hora, mano já com mais de 30 minutos, vai demorar dois dias para baixar esse... esse negócio aqui, e outro eu não fui nem embaixo para ver o que tinha lá. Aqui, enfeitar fácil assim não na porrada será que é o chefão aí onde é a fogueira caramba esqueci de ui quase eu caí no chão aqui aqui é o que é o outro lado, ó. Isso, caí aqui. Team, I'm not fogueira não que onde eu matei todo mundo se eu entrar ali tchau pardal se eu fui ali tchau pardal também porque eu não tenho arma só tem espada aí espada eu sou ruim que <coughs> minha fogueira lá Bom galera, é isso aí Vou ficando por hoje por aqui 40 minutos de Dark Souls 2 pra vocês aí Bem explicadinho Amanhã eu vou voltar dessa fogueira Amanhã na manhã tem PS 2014 Quinta-feira Vou voltar dessa fogueira aí, gente E vamos ver se é a fase do chefão lá Aqui é o Pico Terroso Central em português né essa fase é vou ficando por aqui pessoal e lembrando mais uma vez aí para vocês aí sem querer encher o saco de seis, falou galera quem gostou do vídeo aí se inscreva no canal para poder acompanhar os outros vídeos virão novidades por aí e peço a todos né que acompanha minha fanpage aí do facebook me sigam no twitter para trocar uma ideia lá e respondo por lá todas as perguntas, falou, gente. E deixa aí na descrição abaixo aí as dúvidas de vocês, falou. Se tiver alguma dica aí, algum lugar secreto, alguma ajuda, uma força para mim aí, que eu não sou nenhum expert em Dark Souls 2. Falou, galera. Vou ficando por aqui. Até mais. É nós na fita e fui.